Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria! Em artigo publicado hoje no site oficial da Wizards, Katie Allison nos fala um pouco sobre os cards que vamos ver em From the Vault Transform. Para quem não sabe, From the Vault é uma coleção que promove um tema, e esse tema geralmente reúne determinados cards pertinentes a ele, com nova arte e num foil especial. O tema deste ano é Transform, então naturalmente nós vamos tratar de cards dupla face. Ao que tudo indica, ao todo serão 15 cards para essa nova coleção de From the Vault. Nesse artigo, Katie nos mostra todos esses 15 cards, mas dá destaque para três deles. No entanto, a gente vai falar primeiro dos cards que não tiveram tanto destaque, que não tiveram tantas palavras dedicadas a eles. Vamos dar destaque primeiro para o ciclo das cinco criaturas lendárias que se tornam Planeswalkers. Estamos falando de Gideon, Jace, Liliana, Chandra e Nissa. Nosso destaque nesse ciclo vai para o Jace, que tem jogado aí em alguns decks de alguns formatos, se não me engano Modern e Legacy jogam com algumas cópias de Jace Breen's Prodigy, que é o card da criatura lendária de Jace, e nós temos também uh, algumas aparições dele no Commander. E se eu não me engano, a Carol, a nossa coordenadora de comunidade na Wizards, ela tem um deck montado, um deck de Commander montado em cima da Liliana, radical Healer. É bem interessante, quem sabe vocês não pedem pra ela a lista do deck. Melhor não. Melhor não importunar a Carol com esse tipo de coisa, não é? E não falem que eu dei a ideia também. Vai que ela fica brava comigo. Mas é claro que quando falamos em cards do face, estamos falando de coleções como Inistrad, Sombras em Inistrad, que, uh, para começar, foi o plano que deu origem para esse tipo de card. Dentre eles, nós temos cards como Elbrus, The Binding Blade, Bruna, The Fading Light, Gisela, The Broken Blade, Bloodline Keeper, Arlen Korda, nossa Planeswalker uh, que se transforma dentro do, da coleção Sombras em mistrade e Archangel Avacyn. Pelo que eu vejo, nenhum desses cards ganhou uh, nova arte. Eles ficaram basicamente com a mesma arte que eles tiveram nas suas coleções originais. E o máximo que eles vão apresentar é um foil especial para essa coleção From the Vault. Nós temos também um card super recente lançado agora na coleção de Ixalan, que é Argwells Bloodfest. Esse card parece também que não recebeu uma nova arte, só o tratamento foil especial, mas é curioso que um card tão recente esteja numa coleção que a princípio se chama Front the Vault, que seria do baú, seja coisas como cards que já faz um certo tempo que não vem reimpressão em Magic the Gathering. Mas esses cards citados são apenas 12 dos 15 cards. Existem três destaques que Kate nos fez dentro do artigo que ela publicou a respeito dessa nova coleção. Garrick Relentless, que se transforma em Garrick the Veil Cursed. Esse Garrick foi o primeiro card do Paface de Walker que apareceu em Magic. Estou em dúvidas em relação ao valor de jogo dele, mas esse é um dos cards que recebeu nova arte para essa coleção From the Vault. Outro card que também recebeu uma nova arte foi Handmaster of the Fells, que se transforma em Ravager of the Fells. A responsável por essa nova arte é Magali Villeneuve, que também foi responsável pela arte da nossa querida Chandra, Torch of Defiance, uma das melhores Chandras já lançadas. Se não a melhor Chandra já lançada. E o nosso terceiro card a receber uma nova arte, e o tratamento foi o especial, é nada mais nada menos que uma das melhores criaturas que o Magic já viu. E, na minha opinião, a melhor criatura que existe nesse custo e nessa cor. Eu estou falando de Delver of Secrets. Eu sei, eu sei. Você deve estar dizendo aí do outro lado da tela. Ai, Denis, tem criatura de costume que é muito melhor que um Delver. Ai, Denis, esse card nem é tão bom assim em jogo quanto o Jace Rins Prodigy. Eu sei, mas eu gosto do Delver. E o Delver eu posso pagar. <risos> Essa é a declaração da minha pobreza, gente. Que pare... <risos> e desse card eu entendo muito melhor, afinal de contas é uma das staples do Pauper, de longe uma das criaturas que aparece bastante em decks que usam um azul, e bem, essa arte em específico ficou bem interessante, eu já quero o meu playset, espero que não seja os olhos da cara. E isso aí, galera. Esses foram os 15 cards apresentados para essa nova coleção Front of Vault Transform. O que vocês acharam desses 15 cards? Vocês acham que podia ter mais artes alternativas? Vocês acham que podiam ter reprints um pouquinho melhores? Vocês acham que esses reprints realmente são relevantes? Realmente valem a pena? Por favor, Deixa a gente sabendo aqui embaixo nos comentários a sua opinião, é sempre muito legal interagir com vocês. E antes de pedir joinha, pedir para vocês se inscreverem e compartilhar esse vídeo, eu vou fazer uma transição rápida e falar diretamente com vocês a respeito de um assunto muito importante. RODA a VINHETA! Bem galera, vocês perceberam que esse é um primeiro vídeo novo depois de muito tempo aqui no canal e vocês devem estar se perguntando o que, que aconteceu. Eu já dei algumas explicações algumas vezes, uh, então é, eu já tô meio que cansado também de ficar falando por que que parou, por que que voltou, por que que parou, por que voltou, por que, que parou, por, que, que, parou, por que, que voltou. Por quê? Uai! Então vou dizer para vocês uh, apenas que o canal ele passou por um período de transição. Uh, na verdade, eu passei por um período de transição. Muito importante que eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, que eu precisava me dedicar a outras coisas. Estou me dedicando ao meu outro lado, que é o lado de cantor e compositor. Então, uh, eu também estou fazendo algumas outras coisas relacionadas à música, mas não em relação ao meu trabalho, em relação a, a, a outras coisas, né relacionadas à composição, criação de arranjo e coisas do gênero. Fora isso eu tava dando aula também, muita aula de música, eu trabalho também meio período numa clínica Uma coisa que eu já expliquei para vocês nesse vídeo que tá aqui na anotação uh, No card Card, anotação não existe mais Card agora Estamos numa nova era do YouTube Onde temos cards e não anotações E bem, esse vídeo foi para tentar retomar um pouquinho o ritmo do canal que andava bastante parado Uh, mas eu não posso prometer que eu vou colocar um vídeo tão cedo, uh, um próximo vídeo, eu estou tentando trabalhar numa, numa coisa uh, que já faz um bom tempo que é um trabalho, eu fiz só um vídeo desse tipo aqui no canal, e eu quero colocar outro vídeo uh, do mesmo tipo, eu não vou dizer qual é porque eu quero fazer surpresa, mas quem está esperto já deve ter adivinhado. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre os vídeos do GP São Paulo 2017. Eu infelizmente não consegui fazer nada com o material que eu tinha, uh, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram tipo coisas como isso aqui. <risos> Ou isso aqui. Então eu não posso mentir, esse tipo de problema é uma coisa que me desanima um pouco. E eu fiquei bastante chateado de ver que boa parte do nosso material de vídeo não foi só eu que gravei, quem, viu, quem me viu lá no GP viu que eu tava também com o Nan da, do extinto canal A Forja. E a gente tava gravando bastante coisa legal, tava bem interessante mas eu não, não pude aproveitar o material, foi uma pena eu queria realmente colocar muita coisa legal no ar a respeito do GP mas uh, mesmo que eu tente aproveitar esse material agora, já faz muito tempo desde o GP e eu acho que a pauta esfriou bastante e já deve estar até a sete palmos debaixo da terra e se alguém esperava vídeos desse GP, eu peço mil desculpas eu realmente não consegui aproveitar o material como eu gostaria Uh, principalmente eu quero pedir desculpas às pessoas que eu entrevistei, porque algumas delas esperavam ver suas entrevistas no canal e uh, não deu certo. É uma pena, de novo. Uma grande pena. Uma pena de um dinossauro de Iksalã. Pronto. Pra mostrar quão grande foi a pena. Mas é isso. Eu espero que o canal volte, né? tanto quanto vocês eu estou esperando que a gente consiga colocar o canal de volta nos eixos para a gente conseguir produzir mais conteúdo para vocês. Por isso, se você gostou desse vídeo e quer incentivar a gente a fazer mais desse conteúdo aqui no canal, deixa seu joinha aqui embaixo. E quem sabe você também não se arrisca e se inscreve no canal para saber quando a gente conseguiu postar um vídeo novo aqui na Biblioteca de Alexandria. E para ajudar a gente a voltar com força total, compartilhe esse vídeo com outros Planeswalkers. São vocês, através desse gesto, que fazem com que a biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, prefira ser essa metamorfose ambulante. Até mais!